Olá amigos, sou Maurício Mococa, eu quero fazer um vídeo para vocês para mostrar a diferença de diamante e as pedrinhas bonitinhas. É... Muita gente por aí tá catando pedrinha, pensando que é diamante. E o diamante tem muita diferença das pedrinhas. Aliás essas pedrinhas bonitinhas tem tem vários no meio aqui que é. Que é topado, tem umas que é citrino, tem outras que é água marinha, quer dizer que tem importância também, mas não são diamante. Essa que está no, mostrando no começo do vídeo são as pedrinhas bonitinhas, depois nós vamos mostrar a diferença delas do diamante. Então, essas são as pedrinhas bonitinhas, você vê que elas têm brilho, tem uma boa, tem até um brilho até bonito. dela na luz e também sem a luz, né? então tem, tem uma boa diferença dela da, dos diamantes, as pessoas que não conhecem acham uma pedrinha dessa na, na peneira, então ele acha que achou um diamante, ele pega uma pedra, né? vamos dizer uma essa que tá do meio aqui, bonita, uma pedra muito bonita, ó. pedra clarinha, limpinha. Então não é diamante, não tem várias pedras aqui, ó. citrino, citrino amarelo limpinho você tem nem limpinha cara pensa nossa achei um diamante não é diamante então várias pedras são pedras bonitas limpinha parece um diamante mas não é diamante não tem o brilho de diamante o diamante ele é único você bater os olhos nele você sabe que ele é diamante então, não precisa teste, mesmo o diamante pingo d'água, ele tem a diferença, tem um brilho dele diferente, mesmo o diamante comercial também tem o brilho dele também, um brilho diferente, então, vocês vejam as pedrinhas bonitas. Agora, nós vamos pegar o diamante. Aqui tá o diamante, hein? Acertar isso aqui aqui. esses já são diamante. são os diamantes o brilho deles são totalmente diferentes para ver o brilho olha o brilho que eles têm, os brilhos são diferentes são em pequeno, mas são são diamantes o maiorzinho aqui ele tem 80 e poucos pontos e o menorzinho aqui tem 30 um diamante embalado, Ele é tão liso que ele, ele já quer escorregar aqui. Já nas notícias, então, vamos, vamos ao brilho dele. Vamos pegar o, o petitinho aqui. Ó, ele é escorregadinho, hein? Pensa que você vai pegando ele facinho assim, e não vai. O escorrega, mas escorrega mesmo. Então esse é o brilho dele, tá vendo? esse brilho ele é diferente de todas as pedras Então ele tem esse brilho tá vendo? O brilho dele é totalmente diferente, esse aqui é um diamantinho de 30 ponta Limpo Diamantinho muito bonito então, Vamos voltar para cá nós temos um outro diamante aqui, um outro maiorzinho aqui, que é 80 e poucos pontos. Também olha o brilho dele, ó, totalmente diferente, não se mistura com uma pedra daquela, mas de jeito nenhum, você bateu os olhos na peneira, ele fica no meio da peneira, você já bate os olhos nele, ele pode ser pequenininho, que você já vê que é um diamantinho, então não tem como errar então a pessoa fica pegando umas pedras aí postando os vídeos que é diamante não tem nada contra mas a pessoa aprender né a desenhar a cor do diamante o jeito do diamante então é fica mais fácil aqui nós estamos tá numa região aqui que o rio que dá diamantes, não dá diamante grande o diamantinho é de um quilate, um e pouco, 50 pontos, 70 pontos Então é... são diamantes pequenos Mas de vez em quando sai um diamantinho bom Bom para lapidação Então vamos ao outro diamante aqui É um diamantinho muito bonito É Leos, Leos. que você bobiel, ele cai. Nossa, é um diamante. Ele tá. Não tô pegando a transparência dele, mas ele é muito bonitinho esse diamante. Então agora ele mais perto, mais na lado da luz. vai vai escorrendo no papel do outro Então As pedrinhas bonitinhas tem muita diferença Agora eu vou pôr uma Uma pedra lá perto para ver a diferença ela tá vendo a diferença da pedra é que ela não tem o brilho ela, ela não tem o brilho que tem o diamante O diamante perto dela. não tem o brilho então o brilho é totalmente diferente ela é apagada agora ficou só o diamante vamos separar essas pedrinhas bonitas aqui então, a diferença do diamante é essa aqui ele é totalmente diferente entrar em detalhe do modelo dele, a dureza todo mundo já sabe, o pessoal sabe que a dureza é de 10, é o material mais duro que tem, mais duro que o aço, e não tem diamante bom, é, os diamantes bons para lapidar são para lapidar, e os que são ruins também tem valor porque vão para fazer ferramenta, também pode ser moído para pó, para lapidação de outro diamante. E o pessoal que vai correr Levou a peneira Achou uma pedra Brilhando, bonita o diamante ele é bonito Por natureza, ele é bruto, ele é bonito Lapidado é mais ainda Então é, achou uma pedra bonita Ela olha bem Porque é um diamante Agora, pedrinha branca, transparente, pequenininha, é outras pedras, esse é citrino, é quartzo é, é água marinha, é topado, essas outras pedras, que também tem lá seus valores também. Não é que não tem valor, tem. Hoje, todas as pedras tem valor, se não serve para uma coisa, serve para outra. Hoje até pedra bruta, hoje pedra redonda de... Colada de rio aí, serve pra, pra jardim, serve pra um monte de coisa E... Agora no final, assim que eu enterar meu escrito, eu vou sortear um diamantinho desse E mais umas outras pedras que eu tenho também, que é rubim, e mais água marinha Tem topázio Tem topázio azul Tem várias outras pedras também, pedra interessante Todas as pedras que eu for sortear, são tudo pedra boa, tudo e um diamantinho de 50 pontos Que vai ser sorteado Entre os mil inscritos, assim que eu enterar os mil inscritos Agora eu peço ao pessoal, pessoal faça comentário aí prego o dedão no like aí é, Se inscreva no meu canal Porque os, se tiver inscrito que vai participar do sorteio de mil Assim que eu enterar mil inscritos E eu quero continuar fazendo uns filmes legais Porque eu, do, de segunda a sexta, eu trabalho O meu trabalho é na obra eu sou Pedreiro. e fim de semana, sábado, domingo eu gosto de sair, caçar umas coisas e vezes vez agora eu comprei um detector também agora também estou usando um detector então sempre vou estar tá fazendo um filme legal e também o que eu puder ensinar também para o pessoal também eu vou ensinando, vou explicando que nem né, agora dos diamantes a diferença desses diamantes com as pedrinhas bonitinhas, a diferença é grande, o brilho é grande, a diferença do brilho. Ele tem um brilho que só ele, é, só o diamante tem, muito. outra pedra não tem. Por mais que outra pedra aproxima, perto dele, não chega nele. Então, a... eu tenho um lugar que eu tiro umas marganitas, tem lugar que eu tiro quartzo rosa, tem lugar que eu tiro uns citrinos muito bonito. Então, é... Assim a gente vai fazendo um filme e daqui mais uns dias também. Eu quero fazer um filmes também, testando as pelas. O pessoal aprender a testar. O pessoal está comprando uns aparelhinhos aí para testar diamante que não testa diamante nada. Não aquilo lá é pura enganação. É, quem conhece consegue até testar um diamante com ele, mas tem que conhecer muito. Agora, o aparelho bom para testar diamante custa. Hoje para ele chegar no Brasil ele chega a mais de 3 mil reais. Então eu qualquer hora vou fazer um vídeo testando, mostrando e também mostrar como faz a, o teste de refração. Porque é muito bom, o pessoal que está começando, eles vão aprendendo, já sabe quando for comprar, já sabe o que, que vai comprar, para não ser enganado. E agradeço os amigos que estão inscritos e os que vão se inscrever, Deus de já. Meu muito obrigado e uma boa noite.